Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu tirei o curso em 96, já há 20, 20, fiz 20 anos, estou a trabalhar há 20 anos. E, pronto, e comecei a apostar no design, sou designer industrial de formação. E de, pronto, acabou o curso e depois fui tirar uma cerâmica para desenhos, o Sencal. Daí este esquizo foi um, um dos na altura feito, portanto, isto é em 97. <risos> uh, e que aí tínhamos logo que fazer os protótipos e fazer trabalhar a modulação, fazer uh, uh, estudar as decorações com briefings próprios. Comecei, comecei aí, antes tínhamos tinha feito este projeto, que ganhei a, uma menção rosa no Jovem Designer 96, que foi quando terminei aqui, uh, uh, portanto, o a licenciatura, licen não, o charlato na altura, e tínhamos que fazer um set de avião em cerâmica numa perspectiva de se uh, uh, ajudar a introduzir esta, o que agora se está a falar de enaltecer a cerâmica e as nossas raízes tradicionais, e já era uma, uma altura de, de convidar uma designer sueca, que agora não me recordo o nome, mas que era, é uma senhora que desenha para aquelas grandes empresas de vidro da Suécia, que continua a trabalhar, e ela veio cá, fez um workshop connosco e o desafio foi fazermos um cenário para o avião uh, em cerâmica, em, em cutelaria, pronto, que, que fizéssemos todo o contexto uh, de servir no avião, mas que as nossas, que as nossas, que as nossas raízes, nomeadamente em cerâmica. E nós ganhamos uma menção rosa uh, eu ganho uma menção rosa porque isto era um set, era uma marmita, que tinha que ter características específicas, ser mais fina, tinha que ser uh, em greves, tinha que aguentar o calor, tinha que ter uh, poder ser aquecido, mas não podia ser vedante. Depois tinha tudo num tabuleiro, isto éramos um trabalho de grupo, acho que foi três, era eu, a Catarina uhum. e... já não me lembro bem. Um, e pronto, depois cada uma de nós ficou, fez estágio em Sencal, fez, fez mesmo os talheres, etc. Um, isto foi daqui, começou um pouco também... Depois, Fiz o Cerâmica para anos, estive a estagiar na Real Cerâmica, que entretanto já fechou. Tive um ano a estagiar na Real Cerâmica em Coimbra, que era uma empresa só para, meritariamente, pintura manual e, e na altura, fiz muitos estudos decorativos e comecei a, também a trabalhar na área da decoração. Aqui depois eu entrei numa outra empresa que se chamava Secam, que é uma empresa de agentes. Daí também a minha perspectiva de depois de começar a trabalhar mais com indústrias, porque nós, na altura, isto em, em, 2000, em 98, em 98 uh, ainda antes disso, o meu primeiro trabalho foi como freelancer numa empresa que é Sol Decor, que ainda existe, Valados <risos> Frados, a fazer decorações. Uh, <risos> e, e tenho lá alguns quizes dessa fase, que a gente fazia assim uns rabiscos e tal. Pronto, mas isto para dizer que aí a, uh, uh, Pronto, e porquê que eu fui para a a nossa indústria e quem era a nossa indústria envolvente, não havia aqui indústria não havia indústria de móveis, não havia indústria de moldes na altura não havia automóvel, não havia nada desse tipo de indústria que a gente queria uh, trabalhar então era a, a indústria de cerâmica que estava mesmo a precisar de desenvolvimento estava tudo muito primário e pronto, e comecei a fazer decorações e depois fui para essa empresa de CECAM que se chamava, uma empresa do Porto e que foi a empresa que pela primeira vez na altura era uma empresa só de agentes, não sei se vocês têm noção, mas normalmente na área da cerâmica as empresas produzem e depois tem que... há os agentes que trazem os clientes internacionais e esses agentes é que fazem no fundo a ponte com a parte comercial. Agora já não é tanto assim porque já toda a gente fala inglês etc e tal, mas na altura ainda era muito assim. Mas continua-se a trabalhar com, com, com agentes e isto para dizer o quê? Quando eu comecei a trabalhar com essa empresa de agentes... Uh... Essa empresa da gente apostou, no num, num, num, num fundo, num segmento da empresa deles em criar uma equipa de design. Nós éramos três designers, em que tínhamos carta verde a entrar em tudo que era empresa, desde São Bernardo, uh, Raul da Bernarda, Lossarte, uh, Atlantis, eu entrei em todas as empresas porque eles não tinham tantos designers e nós tínhamos os nossos clientes e eu já passo a entrar depois ali. E, e Então, é, entrávamos nessas empresas e podíamos fazer tudo o que... O que fosse projetos para os nossos clientes. Nossos, de, dessa empresa, da de, de gente. E aí comecei a fazer decorações e pronto, isto, por exemplo, foram duas propostas de decorações últimas. depois entretanto, tive a as minha, as minha filha e para sair dessa empresa, mas foram duas uh, decorações que eu fiz como propostas para a, São, a Raul da Bernarda, uns, uns, uns anos antes da Raul da Bernarda acabar. Portanto, isto foi com base aquilo era uma Aquilo era uma coisa mais comercial, mais romântica, em que nós tínhamos que já fazer o apontamento das cores e, de, e já fazia tudo esta estudo em corel. E aqui era com base na filigrana, era um decalque uh, em ouro. Uh, Isto depois chegou a vender-se bastante para, para os Estados Unidos. Aqui foi uma... Ah, só, depois, entretanto, saí da SECAM, nessa empresa gostou a dizer, que nós entrávamos em todas as, essas outras empresas. Tinha, fiz projetos para a Porcel, Fiz projetos para Acutipol, fiz projetos para Atlantis, daqueles copos a imitar a Evima. Fiz assim vários projetos, que não, tenho digitalizados, mas acabei por não não, não... não os reconheço tal e qual como meus, porque hoje a gente perdeu um bocadinho o rastro do projeto, porque os projetos ficavam nas empresas, e nós, os designers não não podíamos ficar com eles. Ou, pronto, um, E algumas delas já fecharam e etc. Entretanto, entrei como freelancer, nasceu a minha filha em 2003, e depois entrei como freelancer numa destas empresas, que é a Jamazé, em 2004. e Este foi o meu primeiro projeto na Jamazé, que é uma, uma peça que eu cheguei, eles tinham um tipo de produto muito tradicional, muito pintado à mão, muito linha de cinco ou seis vasos, e era nessa perspectiva que eles tinham os clientes, aquele cliente produto barato, etc. E quando eu cheguei, eu fui para lá em janeiro e a feira era em fevereiro, a feira de, de ambiente, que é a que eles continuam a fazer, e, e eu peguei nos cilindros que eles já tinham, que era um modelo já existente, e amolguei, fiz uns cortes e não sei o quê, e lancei esta linha para ir logo a essa feira. Isto é em fevereiro de 2004. 4, sim, acho que sim. Pronto, e foi daí que comecei, agora, o que vão ver aqui é uh, o sumo, começa aí, digamos assim, nessa fase. Portanto, esta linha chama-se slice, continua a ser vendida, portanto, tem 14 anos. Posso fazer aqui uma nota? Que no tempo, quer dizer, estamos a falar num período de 20 anos, Sim. 8, 15, e já muita coisa aconteceu à cerâmica. Pois. Na altura, vocês não imaginam Sim, que qualquer vocês não têm, pois. Que tivesse um espaço porque as empresas já existiam, tinham imensos trabalhadores, sim. mas depois dessas empresas havia trabalhadores que saíam das empresas e montavam as ah, né? empresas claro. para a produção só de parques. Só, uhum. Daí mas, houve mas, a proliferação mas, da cerâmica, exatamente. Um, um, um armazém um campo para Sim. carregar hoje uma cerâmica. Sim, por exemplo, esta empresa Jamazé chama-se, é de três sócios, um João, o Mário e o Zé. O João trabalhou na, na Raul da Bernarda, era pintor, uhum. daí fundar a Jamazé uhum. e pronto, e tinham dez anos ou doze anos quando eu cheguei. Porquê? Porque depois havia outra, outra condição também, que era o design, o pensar, o objeto, uhum. ele vinha todos os agentes, vinha os clientes. Todos, sim, sim, sim. Aqui tratava se de produzir. Produzir, sim. A subcontratação. Por, subcontratação. Pura, por, sim. Por um preço. Sim. Uh, mais barato possível. Sim, mais barato possível. É... Não discutiam, não havia discussão, ah, uh, margem de discussão, portanto, porque é, o cliente. As sim. As empresas não tinham. Nem falavam inglês, nem tinham competências. Sim, um de design. sim, Algo não mais... é. Sim, não, já alguns... E algumas de algumas que tinham, as que tinham era, por exemplo, a São Bernardo. Sim. a casa de do por exemplo, a São Bernardo tinha algum designer, a Raul da Bernarda tinha, havia uma ou outra que já tinha, mas de qualquer forma. Hum, Alguns que já tinham tido, às vezes, também não tinham corrido muito bem as experiências, então achavam que os designers eram aquelas pessoas que eram um bocado exigentes, porque antes de nós, aqui de Caldas da Rainha, desta leva de designers que saiu nessa altura, vinham muitos designers da Esbale e do IAD e vinham sempre, eram normalmente situações que não resultavam muito bem com as empresas, porque eles tinham um pouco aquela ideia que o designer tinha que manter, fazer coisas diferentes, e então não se encaixava facilmente nas indústrias. Pronto, e havia aqui assim um bocadinho um tabu, ou um, não é um tabu, mas um bocadinho um, uma guerra, porque não era compensatório ter um designer, pagar um, um ordenado depois aquilo não dar não ser vendável, ou etc. Portanto, havia ali algumas questões. Eu, como já tinha alguma know-how estar nessa empresa de agentes e trabalhar com muitas, entrei facilmente aqui nesta empresa. Só para dizer que antes, nesta fase, eu já tinha a minha. Portanto, eu sou freelancer desta empresa, eu entro para a Jamazé como freelancer. E tenho aqui o gabinete em Caldas da Rainha. Foi uma opção. Foi uma opção. Foi uma opção. Não é fácil isso. Não, ainda hoje não é fácil. Arriscar? Sim, sim. Porque assim, eu tinha estado a trabalhar a tempo inteiro na CECAM, dos meus 25, 24 aos meus 29 sensivelmente, ou 23, pronto, e, e depois aos 29, quando tive a minha filha, assim, eu tinha duas opções, ou deixava de trabalhar e ficava só com a minha filha, e depois com a outra filha que nasceu a seguir, ou então continuava a trabalhar e geria as duas coisas, e foi o que eu fiz, comecei a dar formação, nessa altura também fui ser formadora do Centro Português de Design, e, e pronto, e fui fazendo assim várias coisas, porque eu também não tinha aquela perspectiva de ficar numa empresa a tempo inteiro, porque uh, ficamos uh, fechados, não não crescemos, não não vimos as coisas de outra forma, não não temos tanto espaço para trabalhar, ficamos anulados com tanta entrega de amostras, controle de amostras, etc, etc. E eu não queria isso. Uh, e então propus-me como um freelancer, elas aceitaram e pronto, estou até hoje como freelancer. Portanto, há 14 anos <risos> uh, que... que lá claro estou. Mas pronto, isso porque eles também não tinham muito trabalho feito, não é? Tinham muito espaço ainda para trabalhar porque era uma empresa. Vou entrar em outros é uma empresa também importante. E estás com a vença, São situações a projeto? Não, é, é, é freelancer, a oh, é mensal. É. Mas depois falamos um bocadinho sobre isso porque Sim, portanto, eu acho que, que há há diferentes Sim, mas é difícil negociar este tipo de coisas, ainda hoje é difícil, porque os, os, os industriais veem sempre o designer como uh, uma, entre aspas, despesa, não é despesa, mas uma situação que tem que ser rentável e não vem a mais-valia do que é uma pessoa vir de fora e estar mais uh, uh, livre para ver outras coisas e trazer outros novos inputs. Um, mas, pronto, eu fui uma questão de opção e ele também não lhes dei muita margem ou era assim ou, ou, não, pois, ou não era. Depois comecei logo a fazer trabalho e, e ele para eles também foi confortável porque não tiveram tanto, tantos gastos. Não é? Eu tinha o meu computador, tinha os meus programas, tinha as minhas coisas e eles não precisavam ter uma quantidade de coisas que de outra forma teriam que ter, não é? Pronto. Uh, porque o custo muitas vezes não é só diretamente o ordenado, há todo um conjunto de coisas que têm que ser uh, vistas. Depois fiz esta linha, que também foi muito... Isto foi em 2005 ou 2006, está ali. Foi uma linha que foi muito, muito vendida para todos os, os clientes, para todos os mercados, porque era uma linha que já tinha uma estrutura, um corpo de peça diferente. Enfim, vendeu-se muito esta peça. Eu digo linha porque nunca é uma peça, não é? A gente tem que, a nível comercial e a nível de indústria, é sempre uma linha, porque um cliente quer comprar dois, três tamanhos para, fazer, para pôr na estante, para pôr na prateleira. Isto é vendido para a Habitat, é vendido para o Crate Barrel, é vendido para, para tudo o que é clientes de Way, etc. Há muitos clientes. Ah, isto para dizer o seguinte, portanto, nesta altura eu já fazia feiras, comecei a fazer feiras em 98, quando entrei para a SECAM e também não havia muitos designers a fazer feiras já na altura portanto, isto agora é tudo muito normal porque as pessoas agora vão à net e não sei o quê mas na altura quem não fosse às feiras não conhecia clientes não, via, não sabia marcas não, não era a mesma coisa é só porque a gente agora não tem bem a percepção de como era há 20 anos atrás mas na verdade era assim Sem net, sem net. Sem net. Isto tudo era sem net Atenção isto... Hum, não, já havia net, só que era uma net sim. muito... Sim Uh, isto foi uma linha que eu também fiz, uh, assim, com outro tamanho. Isto são peças que têm, assim, tipo 70 de altura. Uh, aqui não parece, mas são peças bastante grandes. E só por isso valem a, a diferença. Uh, a Jamazé vinha de uns vasinhos, vinha de umas coisinhas assim, e, e pronto, e começou a ter peças um bocadinho diferenciadas e um bocadinho estruturadas, de outra forma. Depois fazíamos diferentes decorações, uh, desde, desde... Aqui não se nota muito, mas tem mate e brilhante. Aqui tem mate e aqui tem brilhante, no meio. Aqui era brilhante com, com prata em spray, já havia todo um estudo de corações e mais-valia de customização das peças, coisas que os clientes da Jamazer não estavam habituados, nem eles próprios. Portanto, isto foi também um abrir de, de, de mercado ou de perspectiva de produto, porque, na verdade, ele, às vezes os, os industriais, e as pessoas não sabem muito bem como é que se cria uma identidade de uma empresa, mas basicamente é isto, é criar produto, é criar serviço, é criar mais-valia. Depois, aqui foi em 2008, criámos. Uh, a Jamazé sempre teve, porque o senhor João, como eu estava a dizer, um dos sócios era era, de, era era pintor, mas tem muita potência para o produto e está à frente dessa área. E pronto. E nós temos boas relações com as empresas que colaboram com, ele, com a empresa, porque eles faziam já uh, tampas e coisas para outras peças de clientes. E nesse sentido começámos a introduzimos esta linha com a cortiça, portanto, isto foi em 2008, foi mais ou menos também quando a mate Cerâmica, depois mais à frente, se não me engano, nesta altura fez aquela linha da também cortiça e da linha de mesa. Mas nós até, sim, nós foi Isto era uma linha que foi vendida. Uh, isto foi uma linha que ainda continua a vender, mas vendeu-se também muito tempo aí uns 10 anos. Foi em 2008 e, portanto, foi até, até o ano passado há dois, há dois anos ainda se vendia bastante para clientes como uma Next. Como uma... Chegou a vender-se na Habitat, chegou a vender-se uh, no Lungenville não sei se vos diz alguma coisa, é uma marca sueca. Uh, pronto. Isto também foi uma linha que a seguir eu fiz muito estruturada e muito que também ainda continua a ser vendida para um cliente que é o, que é o Global Views, é um cliente top de decoração nos Estados Unidos e continua a ser vendida até estar aqui. Eu trouxe para se ver. Esta é mais pequena. pronto Isto é platina mesmo. Eu aqui introduzi isto em 2009, fiz uma coleção Uh, e o curioso disto é isto, por ser que também está, uh, fiz esta coleção, levámos à Feira de Ambiente uh, de 2009, introduzi as lustrinas, que não sei se sabem, mas as lustrinas é dado um vidrado, depois é dado uma, uma outra substância que chama-se lustrina e que dá o brilho. E a peça é mais cara porque tem que ser cozida a terceira vez. Pronto, Era uma, era uma coleção um pouco mais elitista, do ponto de vista de preços, era um outro segmento e tal. E a feira correu muito bem, mas o mercado caiu todo em 2009. Em 2009 os clientes desapareceram, entrou tudo em crise e eu fiquei suspensa de trabalhar o resto do ano. Não trabalhei mais porque não havia forma de pagar, eles tiveram em lay-off. Lay lay lay lay lay tiveram que dar férias antecipadas aos funcionários, etc. Isto para dizer o quê? Muitas vezes não tem a ver com o produto, o produto é bom, continua a ser vendido, estava enquadrado, mas o mercado, porque foi aquela história do, dos Estados Unidos, do, do, aquela crise do boom. do boom, e o mercado caiu todo e os clientes deixaram de comprar. Mandava-se mails para os clientes, os clientes não respondiam, ninguém vinha visitar a fábrica, nada. Portanto, deixou de... quem nos comprou estas peças e quem salvou a empresa nessa altura, foi a Flor que estava numa perspectiva de abrir lojas e a Flor comprou tudo na Jamazé para enrechear as lojas deles em Portugal. E a nossa crise só chega em 2011. E foi aí que, salvo, que salvou a produção. A Jamazé tinha praticamente a produzir só para eles. Pronto, isto só para explicar que às vezes a nossa, os nossos medos ou quando nos dizem ah, o produto é que é o culpado, nós não vendemos porque é o produto. Não é sempre assim. O produto muitas vezes não tem culpa nenhuma. Esta linha chama-se Reflex uh, e foi uma linha que também foi uh, foi até na sequência de um último projeto que eu fiz aqui que porque eu depois de fazer o bachelard fiz a licenciatura, já trabalhava e fiz. Mas uh, pronto, isto depois eu lancei porque eu tinha lançado uma, uma, um prato, digamos assim, com era um prato com esta configuração, tinha só estes rebaixos e depois achei giro fazer o resto da linha. E, e pronto, e fizemos na altura, isto foi em 2010. Está aqui, é esta peça, aqui só para verem, que já introduzi aqui a tampa que era de madeira, isto foi em 2010, portanto há oito anos. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar isto. Eu gosto de peças estruturadas, gosto da organicidade da cerâmica, mas também gosto um pouco daquelas peças que têm um bocadinho mais de arquitetura, por assim dizer, ou de linhas direitas, que vão um bocadinho... Uh... Bem, acabamos por fazer um bocadinho tudo, mas aqui ainda estava com esta... Portanto, aqui eram eram quatro ou cinco peças, depois, claro, as coleções a gente mistura cores. Ah, aqui também, só para mostrar, que também fazemos lá na empresa, faziam todas as peças faziam candeeiros, portanto, há sempre uma exploração das formas até ao limite aqui comecei a trabalhar só para perceberem que o designer na empresa faz as peças, faz as formas faz as coisas direcionadas para os clientes, escolhe cores, etc, etc. Pronto. e aqui eu comecei a introduzir uma coisa que foi fazer estes boardings de, de, de tendências, não por assim dizer e eu até mostrei porque acho curioso que já comecei a fazer isso há muito tempo, agora que já toda a gente faz mas enfim, há 10 anos atrás começámos a fazer isto para pôr na, na, na, no Facebook para pôr Uh, nas, nas revistas, etc. Aqui também a Jamazé uh, mix, sempre mixou bastante produtos então lançou esta peça, lançámos estas peças com madeira e estas também e eu depois fazia estas, estas trends <risos> para publicarem para os clientes perceberem para contextualizar a, a, porquê aquela peça ou por, de onde é que vem aquela... Uh, Pronto, isto tudo era trabalho que eu fazia de recorte de imagens e depois juntava com as nossas peças e fazíamos. Isto, uh, porque, isto para dizer que o designer industrial, ou de cerâmica, também tem que fazer um bocadinho gráfico, também tem que fazer um bocadinho a embalagem, também tem que fazer um bocadinho a imagem global das coisas. Depois fiz esta linha que foi um sucesso em 2014, que é cerâmica com pele, que teve numa exposição... No primeiro ano da Molda não foi, acho que sim. Hum, pronto, vendeu-se muito para habitar esta peça, habitar a França, habitar a Inglaterra, Estados Unidos, tiveram imensas encomendas com isto. Isto só para vos explicar também que é muito difícil às vezes fazer coisas diferentes, porque por muito que a empresa tenha vontade, eu é que tive que ir três a quatro vezes arranjar o fornecedor da pele, fui à medita, com o meu carro. Fui teimosa, fui pedir cores, fui pedir acabamentos, fui ao Porto, mandei vir ilhosos, acessórios, eu não sei até chegar ao ponto final, teve um processo de desenvolvimento. Uh, depois a cerâmica tinha que bater certo com a espessura da, da, da pele, pois a pele, uh, se fosse orgânica, se fosse esta pele foi mesmo uma empresa de cintos que há ali na Medita que faz para também para as melhores marcas, e é pele natural, não é pele sintética. Eles desbastaram a pele para ficar mesmo na espessura certa, etc. Pronto. Isto para dizer que há um processo engraçado em cada projeto. Sim, as pessoas quando compram as coisas, uh, veem, não percebem, e depois é fácil chegar um cliente. Depois o, que nos, o que é mais uh, chato para o designer, isto é chato, é temos estas peças na empresa para vender, uh, chega um cliente, outro cliente, que não pode comprar estas peças porque é do mesmo mercado, ou até já comprou uma vez, então fazem parecido igual, pedem-nos a nós para fazer parecido igual com aquela linha, mas diferente. E nós temos que ter essa capacidade quase que de, ver, de ver desmultiplicar. desmultiplicar e ao mesmo tempo quase que perver... o nosso projeto ser um bocado perverso, não é? Quase. Mas pronto, é um bocadinho os assos do ofício. No ano seguinte, derivado ao sucesso daquela, fiz esta. Lá está, para não caírem no erro de fazer uma coisa mal feita, fiz eu outra linha quadrada, crescantes redondos, com um tipo de pele diferente, mas parecido. E, e esta já não teve tanto sucesso, porque é quadrada, porque já, é, já não foi a novidade, enfim. Também se calhar também não apostaram tanto nela, não sei, às vezes também tem a ver com o preço. Depois foi outra linha que eu fiz, assim mais romântica, com a ideia das texturas, de um bocado mais, também, também vendeu. Isto já é, uma, é toda uma linha comercial, pronto, que é uma, uma linha básica, mas que acaba por funcionar, porque são formas simples. Isto também por quê Porque, por exemplo, a diferença, uma forma como esta, que tem relevo, tem, tem duas costuras, as peças, o molde tem que abrir por dois lados, tem muito mais mão de obra de acabamento, vai ter mais custo, tem mais defeito com o desgaste dos moldes, etc. Peças como esta, que saem para cima e para baixo, só tem duas partes, tipo, só tem um molde, só, só tem o topo e a base, não tem acabamento praticamente nenhum. Portanto, uh, os defeitos, uh, as, uh, as segundas, tudo isso conta para uma empresa. Então, muitas vezes é-nos pedido Façam peças simples, não queremos ter costuras. Eu próprio evito ter costuras nas peças, quando penso numa peça, para não dar asa que haja um defeito, porque a peça chega ao fim de linha, quando vai para o cliente, e pode ir para o lixo por causa de a costura estar mal feita, ou notar-se a costura. Portanto, é extremamente importante a gente pensar como é que a peça vai ser acabada, como é que é o processo da peça na produção. Porque a peça pode ser muito bonita, mas se estiver mal feita, não vale nada, do meu ponto de vista. E o cliente também não quer, não é? Isto foi outra... foi um, uma parceria, É uma parceria que se tem com a empresa IFA Vidro, que a Jamazé tem, uh, que era conjugar peças de vidro com cerâmica e, e fizemos assim umas conjugações. Esta não comercialmente não funciona porque o preço é elevado, que é o vidro mais a cerâmica, mas aquela vendeu e continua a vender e tem um preço mais simpático. Isto também às vezes lá está, não é só o desenho da peça tem a ver com os preços, depois tem a ver com a frição, como, como o comercial entende o projeto e consegue colocar no mercado que às vezes dois de euros faz a diferença se vende ou se não vende Numa peça de 10? Esta peça tem para aí uns 60 E é que preço de fábrica custa na ordem dos 18, 20 euros Com a cerâmica, cerâmica e vidro se calhar 20, entre os 15 e os 20, depende do acabamento, mas é assim. Mas é uma peça cara porque depois é aquilo multiplicado por 5, que é quando vai para um cliente final, já é diferente. Ninguém compra aquilo de cá por 100 euros, não é? Ou por 75. Tem que haver aqui, pronto. E isto, quando nos pedem, quando nos estão a pedir os preços, os, preços, os novos desenvolvimentos, devia haver um pouco mais... Hum, essa, essa amplitude, dizer o que é peças para determinado preço e os comerciais, as empresas também não sabem fazer isso. Ou seja, isto para dizer que nós, designers, é que temos de saber tudo. Nós é que temos que saber fazer o económico, o vendável, o barato, o, o, o, o, o. Mas pronto, é a nossa ferramenta. capacidade de Sim, mas depois articular tudo isto. Mas às vezes, mas às vezes é muito chato a gente fazer um projeto que tem mérito e dizer assim, ah, aquilo que não se vende. Não é, não é, não se vende. Não, se vende claro. não sei se me estou... Não se vende, mas não se vende porquê? Vamos ver o preço. Então aquilo se calhar está ali num valor que não consegue pôr no mercado. É, pronto. Isto fez outra... É um, isto para dizer que fiz, para além da cerâmica, fiz também umas, uns projetos que a base que foi... Uh, era vidro, É bases de vidro. Uh, eles trabalham muito a iluminação. É, aliás, é só de iluminação. E... Hum, eles até agora lançaram uma marca que é Mestria, Pura Mestria. Uh, e isto aqui, se repararem, é o mesmo molde de, em termos de investimento, virado ao contrário e dá duas bases diferentes. Pronto, isto foi em 2013. Um, ali também era uma ideia de fazer... Eles trabalham, portanto, isto em vidro, é em vidro encamisado, com granilhas e fazem coisas lindas. E, e era introduzir uns novos materiais, umas formas mais diferentes, porque o que eles queriam era isto. Depois eu fiz assim mais umas coisas... Foi o início de eles começarem a fazer a feira. Eles fizeram a feira em 2013. A primeira feira de, building, de lighting building em, em Milão foi com, meus, com os meus projetos. Isto foi uma outra, um outro projeto de fazer candeeiros para uma empresa que chama-se Ferreiras e Marcelinos, que trabalha muita madeira, que eles fazem tudo o que é madeira e cortiça para os grandes designers, aqueles abajures de cortiça e coisas enormes, e não enormes, aqueles uh, os bancos da, da tradicional e não sei o quê, é tudo feito lá. E eles queriam fazer, eles têm, estão muito agarrados só à subcontração para de, de, de clientes, de projetos próprios para clientes, então chamaram para eu fazer uns projetos para eles de base de candeeiros, Uh, e eu fiz assim umas coisas e conjuguei aqui os lacados com as, ma as madeiras ou seja, eles não faziam muito esta agora já se faz, mas nem, na altura não se fez, foi eu que fiz uh, que era parte isto, era, isto são partes uh, portanto, torneadas, no torno em madeira e eu aproveitei essa, essa segmentação, porque não é uma peça única e, e introduzi, faz, resolvi fazer isto em diferentes combinações mate, uh, laca lacados <risos> E madeira natural. E então aquilo ficou a giro. E como ficou a giro, depois já, já vendem para outros clientes, já, já fizeram outros modelos à conta disto, mas pronto, já não fui eu a fazer. Né? Mas isto para dizer que fui eu que despoltei esta, esta, esta possibilidade. Mas quando a Luísa acabava de desenvolver outras linhas, da é que está baseada na linha que a Luísa ainda desenvolve, a Luísa ainda não tem crédito, não tem Não. É sim, podes ter se assinar um contrato, royalties. Ninguém vai aceitar isso. Não tem ninguém entra nisso porque só se for estrangeiro. Quase que é assim, porque estás a ver eu, eu que já tenho algo normal, foram me chamar, eu no caso aqui venderam eu fiz o projeto. Mas ainda assim o projeto é, é, são daquelas coisas que primeiro fazemos o protótipo, desenvolvemos, pomos um mostruário e só no fim é que recebemos. Ponto. E depois, se for ao projeto, como este foi, o de Ferreiras e Marcelino, eu depois perdi o, eles fico, fui lá há pouco tempo, continuam lá com os projetos nem showroom, já tem outros tamanhos, já tem outras configurações parecidas com as minhas, mas diferentes. Uh, e eu não fui tomada nem achada, não é? Pronto. É, é tal coisa... Exatamente, pagaram. Os empresários pensam assim, uh, eu paguei, é meu. Não há um direito de autor aqui, não há, quer dizer, devia de haver, eu sou contra, mas isto é uma discussão que eu até acho que devia se trazer desde a escola, vir a público, porque é uma coisa que nos, que devia ser mesmo discutida, pronto. Porque é... Há em não resolve? Não resolve, porque assim, eu vou, resolver, eu vou registrar aquele candeeiro, aquela base de candeeiro, e fazem uma mais pequena, com, em vez de ser redonda, fazem em bico e já está, e está diferente. A única salvaguarda que nós temos como profissionais é pôr logo isto em redes sociais e pôr em revistas e dizer isto é meu. Mas ainda assim, não se tendo uma marca por trás que explore comercialmente, qualquer uma ou outra marca também copia, mais ou menos igual e nós não podemos fazer nada. apresentação é que Sim, sim. Quem faz sabe que foi ela que fez. Pronto. Agora os ah, outros... Os outros, quando uh, copiam ou fazem mais ou menos igual, mas isto... Até as grandes marcas fazem isto. para dizer. As grandes marcas, eu tenho marcas que vão à, à Jamazé ou que vêm à Ferreira, mas em Marcelino, vêem uma ideia, gira e fazem parecido igual e põem a marca deles. E aquilo não é design deles. Pronto. É design porque é parecido igual. É um selvagem. É, selvagem, pronto. E é um bocadinho angustiante esta parte, mas pronto. Sim. Um como é que funciona o um orçamento de uma designer industrial como freelancer para uma empresa? É... Por exemplo, eu que a Jomazé para... ou, ou com outra empresa, acertamos uh, um, X horas por semana e, e pronto, eu vou lá uma vez por semana, por exemplo, ou duas vezes por semana. Isso já inclui horas, horas de pesquisa. E... Tudo, sim. Quer dizer, eu andei muito tempo a fazer muito trabalho de, de casa e depois quando chegava lá já tinha o trabalhinho feito. Eles, lá está horas que não pagam. Andei muito tempo porque, quase que nós, é um brilho profissional, a gente não consegue ir para lá fazer, para estar o um modelador a fazer uma peça e eu ainda não tenho a peça desenhada. Eu tenho que ter a peça desenhada, já levo o projeto feito, já pronto, para render, não é? Mas é um bocadinho ingrato. Nossa, mas por outro lado também não estamos ali o tempo todo a fazer coisas que não, nos, que não, que não, que não queremos, exatamente. Que é dar seguimento a amostras e, e pronto, que é um trabalho que é necessário, mas que... Sim, Faz tudo é si, fazes tudo e mais alguma coisa. Tudo, ah, exatamente. E ah, então, depois fazes isso bem, Aham, ainda melhor. E provavelmente, depois repasses a fazer Sim, sim, que é sim. Porque... E mais, ainda te podem, podem dizer, dizer assim. Obra, mais, sim, ainda te podem dizer assim. Mais... Do que a outra? Sim, okay. sim. É sim, sim. Ainda é, é. é, é. é. é assim? Vai? É muito, é muito assim aí. É eu que houve muita atenção, conforme a Carla uhum. disse, quando apareceram os rezares também das belas aulas. Eles tinham uma componente de formação muito, muito teórica, é? onde a prática, a relação com os materiais, não se fazia. Não se fazia. É que, Nós tínhamos era, aqui já oficinas e éramos diferentes de vida, deles. Ou, sim. As coisas eram um nível muito difícil de gerir. Sim, sim, sim. Sim, um, um designer antes de 2004. Diálogo. Sim, não havia Eu entregava assim, o outro, mas não Sim, nem era bem não mexer, era tipo, então, uh, era a questão, por exemplo, tinha uma peça, fazia-se uma peça, ou não era muito comercial, pronto, era mais uh, eclética, era mais diferenciada. E, depois o o do o, portanto, o empresário, por exemplo, achava que podia... Uma nem conhecia qual essa qual linguagem, era. sim, sim, não se conhecia, o que era que vidrado, que era, é isso, sim, né? não. Mas, por exemplo, se fizessem esta questão de fazer um A tamanho abaixo e não perguntarem ao designer, faziam um tamanho abaixo porque o cliente tinha pedido e não perguntava ao designer, era logo uma... o designer sentia-se, e com razão, de alguma forma. Mas nós, designers desta escola e, e de outras que também fomos crescendo, Éramos mais treinados para nos adaptarmos. Estávamos mais adaptados, logo, mesmo em termos de diálogo, estávamos mais portanto, abertos, sim. Pronto, mas isto ainda é um bocadinho assim, continua a ser. É só para vocês expressarmos 20 anos, mas estamos... Melhorou. mas... Mas... Sim, ah, pronto. Isto depois foi outro projeto que eu fiz em 2014, que, foi, que é este, que foi, fui convidada para uma exposição que era da Experimenta Design, foi a penúltima, se não me engano, da Experimente Design. E o projeto era muito interessante porque era relacionar os designers com uh, os objetos e foram convidados uh, x personalidades do mundo uh, social, uh, historiadores, fotógrafos, uh, várias pessoas comuns, jornalistas, etc. e que tinham que dizer qual era o seu objeto de, de vida e depois convidaram designers para interpretar esse objeto de vida, dessa personalidade. E eu escolhi uh, um velocímetro do Fernando Guerra, que é o fotógrafo de arquitetura, Fernando Guerra, e ele é apaixonado por carros, ele tinha um velocímetro da Porsche, e, que é este. <risos> um, e pronto, e eu depois tinha que uh, interpretar aquela, aquela peça. Interpretar e, e, e, e fazer uma nova proposta. E depois fiz este relógio, que acabei por chamar My Time, que tinha a ver com o tempo, com a nossa velocidade de andar, andamos muito no carro, e o tempo sempre é contra relógio, etc, etc. E pronto, e quando joguei estes materiais naturais, assumi exatamente a linguagem do, do, do velocímetro, a mesma dialética, digamos assim, e fui buscar o máximo de coisas ao velocímetro e estruturei uma peça nova. Depois vendi ainda, isto fiz como projeto para mim, para, para foi, o propósito foi a exposição, mas depois uh, acabei por fazer ainda algumas, uh, algum vendê-la, vendi a para Itália, pus na página, fui, pus em algumas plataformas, uh, mas depois isto é preciso ter uma máquina atrás para fazer crescer a, a marca ou os projetos, porque dei-me comigo uma tarde inteira a pôr fronteiros, a, a, a pôr dentro das embalagens porque tínhamos vendido 50 ou 20, então era eu que tinha que estar a pôr os mecanismos. Pronto, e isto é sempre assim, ou temos depois uma estrutura... A Exatamente, tinha que ter na garagem, as caixas, os, as partes todas... Pronto, mas isto só para explicar que às vezes a gente idilicamente, inclusive eu também penso nisso, nesta, nesta altura eu quis fazer uma marca e andei, e andei, e estou ainda a fazê-la, mas isto para dizer que o fazer uma marca tem estas partes que é, a gente faz a marca, mas até sermos marca uh, e ter uma estrutura que se faça suporte à marca, é preciso dar resposta a um e-mail comercial que chega, é preciso fazer uh, as reuniões comerciais com alguém das plataformas, ou das lojas, ou o que quer que seja, é preciso ir com as amostras, depois as lojas dizem ah, deixem-me a peça à consignação, uh, e nós temos o nosso investimento todo, que isto ainda gastei aqui, sei lá, uns 500 ou 1000 euros para ter uns protótipos de todas as... fazer as fotografias, etc, etc. Isto só para dizer que há todo um trabalho que é preciso fazer para fazer crescer as coisas. Uh, depois pronto deixei um pouco de lado porque uh, vi que não tinha... ou seguia por aquele caminho ou continuava a fazer uh, os outros projetos. E, enfim, já não consegue fazer tudo. Mas pronto, o projeto não está morto, continua, ele está válido. Uh, isto, foi, isto era tudo gravado em madeira, em, em CNC. Portanto, isto é milimetricamente feito em uh, laser, não é CNC, é laser. Uh, portanto, eu tinha que ir buscar... Uh, uh, isto é tudo por encaixe, uh, não há colas, não há nada. Uh, isto é feito manualmente na Ferreiras e Marcelino, isto é feito manualmente na Ferreiras e Marcelino no Torno. Isto tinha que encaixar na perfeição, fazer, uh, digamos, não podia cair. <risos> Isto depois eu tinha que pegar nas peças de madeira e levá-las para a empresa que faz a gravação e milimetricamente isto tinha que ficar, portanto, estes diâmetros, isto tudo foi tudo feito como deve ser, pois os mecanismos foram também feitos, pronto, enfim, isto foi mesmo, é, é, tem, é um, não, não há colagens, é só encaixe. Portanto, aqui também um bocadinho o eco a funcionar. Esta peça, para venda, a venda, sim, 85 euros. E está barata, porque é toda feita à mão e depois, olha só. E depois tem uma caixa que é redonda. Tem aqui todo, pronto. por exemplo, fui buscar estas caixas redondas, que são daquelas empresas que fazer as caixas para os papéis higiênicos, etc., ou para os vinhos. Mas pronto, isso foi todo um trabalho que eu fiz uh, sozinha, não é, não? Tu é que foi às, às empresas das embalagens, de mandar fazer na gráfica, tudo isso, pronto. Isto dá-nos dá know-how. Uh, fui buscar estes, estes relógios a um fornecedor do Porto que faz mesmo uh, sistemas de uh, comercialização de tudo o que é sistemas para relógios, para relógios desde de, de aqueles relógios antigos, a relógios digitais, a tudo o que é... Mas pronto, dá-nos esta, esta, esta estrutura toda ainda... Pronto, isto agora aparece aqui o stand da Jamazé, da Feira porque para além das coleções, um designer numa empresa faz as coleções, faz os desenhos das peças, faz o acabamento das peças, das cores e das decorações e pensa também no stand, pelo menos nós pensamos. Eu, eu digo nós porque sou eu na stand da Jamazé. A Jamazé faz parceria com outra empresa que é a Arfai e que, um, e que pensamos no stand em conjunto. Este stand era, foi mais Particular porque era assim mais arquitetónico, como se vê ali, e porque foi o lançamento desta linha que é Home Living. Foi uma, uma tentativa de... Foi uma marca lançada pela, pela Jaume e pela Arfai que, para além dos, dos produtos de clientes que fazem e de linhas brancas, digamos assim, destas linhas normais, um, pensaram em fazer uma linha para, mais exclusiva para, com marca. E nós fizemos um stand, assim, todo, todo arquitetónico. Isto é um stand totalmente diferente do que agora já, mas isto foi em 2004, em 2016. Não, isto foi em 2015 até. Não está bem. E, e isto para dizer que era, assim, já um stand muito diferente. Depois as pessoas dizem, ah, isto é SK Design. Isto é SK Design. <risos> Uh, e esta é a linha, foi a minha linha. Isto é uma, uma, uma linha, não, uma peça. Isto é, uh, a, a marca chama-se chama Living Ceramics. A marca agora está um bocadinho estabilizada ou não, ou até vai morrer, porque eles não querem investir na marca. Uh, mas pronto, isto foi em 2015. Pediram-nos às designers para fazer umas peças exclusivas para se vender a um preço alto para ser marca. E, e eu desenhei esta peça. Isto agora parece que elas. Uh, peças de... de, de aquele, como é que se chama? Sim, de, de peças feitas em, em, em, em prototipagem rápida, mas isto foi feito tudo manualmente. O modelador fez isto manualmente. Isto, esta peça é, é para vender tipo a, também 80 ou 100 euros a público. Era assim uma coisa exclusiva, depois havia três decorações em mate e em, e em ouro, mesmo ouro. Aquilo é mesmo vidrado, tinta de ouro. Num segundo ano a seguir fizemos esta... esta este, Fizemos outra peça para crescer a linha uh, da marca e foi Esta é uma peça da minha colega da Tânia, da Arfai, que é um candeeiro, e eu fiz as caixas. Uh, pronto. Isto, uma segunda, isto para dizer o quê? Se são peças exclusivas, a linha funciona visualmente, comercialmente. Como ninguém trabalhou a marca, ou pouco ou nada se fez pela marca em termos comerciais, porque os comerciais das empresas estão direcionados só aos clientes que já têm, os convencionais. Ninguém faz boutiques, ninguém faz uh, feiras internacionais ligadas a mais à decoração, fazem só as de grandes department stores. Portanto, isto nunca vendeu, vendeu sem peças, esta linha, esta, esta marca. E aqui está a prova de que não é um problema de produto. Não, não, ao lado do produto tem que ter uma estrutura ou objetivo que vai. É, é Exatamente. Que é. Aqui está a prova que não é de todo a questão do produto. Exatamente. Mas não conseguem resolver também depois o produto. Não vê tudo o que está a fazer. Tudo o resto mais o que é um investimento para lançar uma linha nova. E, portanto, fazendo um produto que ele se vende só assim, Sim, para graça. mas depois ah. o produto está, não, não, não. está no showroom ao lado da outra ah, peça, esta peça que custa, ou que vai, tem que ser vendida, pelo menos a 30 ou 40 euros na fábrica, para depois ser vendida uh, num cliente a 70 ou 80, há preços do mesmo tamanho, mais ou menos, custam 10 ou 15. Portanto, um cliente convencional que vem comprar um habitat... Não, tens criar, tens criar, tens criar cliente, outra estrutura. Outra loja, outra. Um outra exa sim, exatamente. Eu sempre, eu sempre, eu sempre Os mesmos não querem. Um sim, sim. Não para poder Mas isto poder para dizer, o mesmo designer que sou eu ou vocês, um dia conseguem fazer isto e conseguem fazer isto que é para vender a 5 euros. O design tem que estar nestas duas. E a nossa função de designers tem que. Só que também é um bocadinho ingrato. E a gente muitas vezes querer fazer e fazer bem, sabermos que estamos a fazer bem e as coisas não funcionarem tão bem, porque há uma quantidade de, de, de fatores que têm que estar ali em... Eh, e nós, a, for, a nossa formação e a nossa a ação numa empresa não, não, não depende só de nós, não é? há todo um conjunto de, de vetores que têm que ajudar. Isto é uma linha de mesa, mesa não de forno, uh, que eu fiz há dois anos para a Seragés, que entretanto comecei a trabalhar com uma empresa também... Uh, de, de gris, mas que é só forno. Esta empresa é um desafio, foi um desafio muito ao contrário da Jamazé, enquanto que a Jamazé é uma empresa de decoração de peças decorativas, simplesmente faz peças decorativas, não faz linha de mesa. Esta empresa é uma empresa de grande produção, tudo máquina, e o desafio era, pediram-me assim, é uma, uma linha que ninguém precisa tocar na linha. A Jamazé toda a gente toca na linha para dar, para vidrar, para tocar, para o acabamento. Uh, nas vezes o desafio é não uh, uma, até as costuras contam, as peças não podem ter quase carestas, porque aquilo tem é a chapar a prensa e sair vidrar na, no automático e sair eles fazem, são a empresa da Europa que faz a produção toda da Pirex, forno que faz uh, da Pirex, daquela, de grandes marcas de tudo o que é de forno até fazem para, para uma grande marca uh, francesa que não produzem, só têm marca e compram tudo cá, neles. Eles têm a produção toda a tomada... Uh, uh, uh, não é toda tomada, mas enfim. Uh, e então eu fiz desta linha que chamei Moonline, que isto a ideia era formas redondas, que a pega tivesse logo, digamos, uh, introduzida no próprio molde. Uh, não, há, não tinha que haver pega colado ou fora do molde, porque quando há uma, uma pega que sai fora da, da linha de molde, há mais desgaste com as batidas, etc. Pronto, isto uh, foi uma linha que eu lhe fiz o ano passado. O ano passado não, há 10 anos. Uh, que eu gosto muito desta linha. Quando eu digo louça de forno, eles só fazem estas travessas de forno. Fazem vários tamanhos, fazem estas coisas de levar uh, as, as, os patés e não sei o que para a mesa para os grandes restaurantes os estrangeiros. Porque nós não temos muito esse hábito, mas os chefes de cozinha todos nos estrangeiros servem aquelas coisinhas com... <risos> com com pates e com entradinhas e tal. E fiz esta linha também, aliás, eu fiz já quatro linhas a eles. Isto é uma linha que era, tem este aspecto assim tipo natural, pronto. Aqui também minimizam os defeitos, não há defeitos porque aquilo vai no natural. O defeito que aparece do poro ou do, do, de qualquer coisa de uma falha ou de um defeito do vidrado está bom. Uh, e pronto e, e esta, esta vende-se vende mais que a outra porque a outra é um claro, bocadinho eu, mais também. não isso é uma flor é só flor, é flor. Okay. <risos> tudo bem não precisa não não não taças isto é a linha é, é só porque isto é uma linha é só são só travessas não dá para fazer uma fotografia muito interessante então eu pus ele não uh, e, mas isto é curioso deste desta empresa e eu aceitei o desafio precisamente por isso porque este, este cliente, ou melhor, lá o dono da empresa é assim, telefona-me, diz, olha, Carla, telefona-me em outubro e para lançar as coisas em fevereiro. As coisas têm que estar na feira em fevereiro. Feitas, vidradas, tem que, tem que seguir, tem que se fazer fotografia. Eu, ah, isto é tão tarde, como é que eu consigo? Fui lá duas vezes, estas duas últimas linhas, fui lá dois dias, deixei os designs, estive lá o dia todo com o modelador, fizemos duas linhas completas em dois dias. Isto para dizer que... Hum, Toda Cada empresa é uma empresa e eu venho de uma Jamazé de 14 anos que é tudo levado ao colo, as pecinhas são todas levadas ao colo, toda a gente pega na peça e é acabada manual e é vidrada e mistura-se vidros com vidros e tal e tal. E esta é a empresa que é uma coisa completamente ao contrário, é, é o outro oposto, é quanto menos pessoas tocarem, ele de preferência só quer que as embaladoras toquem nas peças para pôr na caixa, portanto, é, é assim. <risos> Desde a alimentação da, da, da barra, da, da, da pasta, que sai na fieira, que eles fazem também a pasta, até a peça sair para a embalagem, pouco ou ninguém pega na peça, é tudo automatizado. Aquilo são milhares de peças por dia, são tipo... Eu nem sei os valores, mas é... Não sei, 60 mil por dia, ou por mesmo, uma coisa assim, uma brutalidade de peças. Nós até perdemos a noção. Pronto, isto foi uma linha que eu também gosto muito. Isto a gente gosta sempre das nossas linhas. Mas esta particularmente gosto muito. Porque é uma linha que é fácil, do ponto de vista de, da produção. Inicialmente não era, e eles não queriam muito desenvolvê-la, era quando eu apresentei o projeto. Mas depois, pronto, lá os convenci, lá está tal coisa a ser da persistência. Lá se fez, e, e eu fiz. E, uh, quando eu a fiz, até não ficou exatamente como eu queria, porque isso é o problema de ser a tal freelancer e não estar lá a tempo pintar. <risos> mas pronto, quando estamos numa empresa, nós temos também a ver cedências. Eu queria que aqui em cima tivesse a mesma espessura desta, e eles acabaram por fazer assim o primeiro forma, o primeiro molde, e depois já não fizeram a retificação, porque já não valia a pena, porque não sei o que, e eu continuo a ter este defeito para mim, uh, mas... Uh, são as tais cedências que, que, pronto, não há muita coisa a fazer quando já está feito moldes e, e, e madres e não sei Pronto, isto para dizer o que Esta peça eu fiz porque era, queria uma peça, tipo, queria umas garrafinhas, a imitar as garrafinhas, as garrafinhas da farmácia, não sei o que antes, eu fiz este, este projeto. Quando eu fiz o desenho, quando eu fiz o mudar ah, está gira e tal, mas isto fica muito, diziam eles. O comercial, inclusive, o comercial tem a minha idade. Uh, diziam assim, ah, isto fica muito mais giro sem o ar, isto vende-se muito mais sem o ar. E fizeram a linha de sem o ar, no fim de eu fazer esta peça, uh, os protótipos, levar à feira, no mesmo ano que eu levei à feira e que apresentei a peça pela primeira vez, uh, recortaram o ar e levaram a peça sem o ar. <risos> Portanto, no acabamento, só para vocês entenderem, por isso é que isto, nós designers anos temos que encaixar tudo isto. Um, eu fiz este desenho, fiz a peça acreditei nela e era a mais valia da peça é, ser, é ter o ar porque senão era uma peça vulgar um, e chamei-lhe shape precisamente porque é aquela ideia de sair do molde etc. Um, e eles mudaram o nome à linha ponto número 1 um, e depois tiraram este ar e várias vezes me disseram assim, ah isto fica muito mais giro sem o ar, isto vai se vender sem o ar <risos> nunca se vendeu muito sem o ar tem-se vendido agora, este ano é que se está a vender o ano passado toda a gente gostou, na feira toda a gente gostou mas ninguém comprou logo também há um tempo de um ano, sensivelmente para as coisas darem resultado e agora estão a sair encomendas para habitar e para outras marcas então, isto. e mais, neste momento estão a fazer outras peças com outras formas mas com esta linguagem do ar para outros clientes que está lá uma colega que agora está lá a tempo inteiro a fazer, pediram desenhos a outra designer que está lá a tempo inteiro <risos> para, usar para usar a receita desta forma mas com a forma de dentro diferente basicamente pronto. e nós temos que gerir tudo isto mas pronto é, o nosso trabalho é o nosso trabalho é, e pronto e isto é, é, foi no ano passado e este ano fiz esta eu quando digo que fizeste são as, as linhas que são apresentadas em, em coleção na feira de, de ambiente Frankfurt, que normalmente há sempre uma, uma apresentação da coleção e que selecionamos co, de cores, faz, faz uma coisa uh, em conjunto com a outra empresa que é a uh, e apresenta-se a coleção completa. Uh, pronto, Esta foi a linha, chama-lhe Urban, porque, por causa do. do porque, porque gostei da ideia. <risos> Eh, e pelo grafismo dela. Um, e pronto, e depois... Ah, isto são eh, também desenvolvimentos que eu fiz. Fiz esta, estes candeeiros em, em conjunto com a IFAVID porque, entretanto, comecei também a trabalhar com a Caifa Vidro, que é uma empresa de vidro manual, na Marinha Grande, que também tem 30 anos, e que fazem umas coisas muito giras, uns, uns vidros óticos E eu fiz esta proposta de candeeiros, que são umas peças assim grandes, chamei-lhe Farol, isto é uma linha que eu também fiz para a Jamazé e que, por acaso, não trouxe, mas até tinha no carro. Que é combinações de vidros, mates e brilhantes e densidades de vidro faz uma decoração, porque, para além das formas, nós temos de fazer as decorações, e muitas decorações. Isto também era um estudo de uma peça que eu fiz, em 3D. Pronto, são coisas que eu tenho vindo a fazer. E depois, curiosamente, este dia, eu te pus agora aqui isto hoje, porque isto saiu agora, este mês, <risos> e é, esta, é desta linha, saiu na capa da revista dela declaração Claration, de, de Inglaterra, este mês, há uma semana atrás recebi isto. E, e pronto, isto só para vocês verem, que eu há 10 anos fiz uma linha, <risos> que, que agora está na capa da revista, isto foi vendido para um cliente nosso, da Jamazé, francês, mas que trabalha com a Line Rosette. E a Line Rosette deve ter comprado esta peça. Uhum. Uh, aliás, eles compraram... Porque eu nunca eu nunca, fi, eu nunca fiz este modelo de dois, só fiz o modelo de três. A Line Rosette gostou da ideia, mas como não queria pagar o preço de três, porque era uma peça mais alta e saía do target deles de preço, fizeram de dois. Eles, por acaso, aí pediram uma autorização. Eu disse que sim, que ele também era só cortar um módulo, digamos assim. Venderam em 2015, mandámos as amostras em 2015 para, para eles e pronto, eu nem... É mais um cliente. Em algum momento é que a referência é normalizada? Não. E por baixo daquela peça, se eu tivesse na mão de certeza que estava lá no rosete? Esse é o problema. Não é problema, é a situação. Por exemplo, eu trouxe esta peça precisamente por isso. Eu fiz este desenho em 3D. Não havia peças de cerâmica e de madeira feitas. A Jamazé que fez isto. Temos vários tamanhos, como aquela outra que eu... E isto foi vendido para o Creighton Barrel pôs a etiqueta do, do, do cliente. Quem fez todo o processo desta peça, isto são um conjunto de três peças. Um, fui eu? As empresas cedem é do design é das peças? Não, as empresas não cedem nada. As empresas só querem encomendas. Não, não, nada. Não, não, não, não, não, nada. Nada. Eu é que sei o que é que eu fiz. Se eu disser assim, esta peça é minha, eles dizem, ah, é tua, mas a meia da Jamazé já mas é outro qualquer. No meu caso, em particular, como sou freelancer, eu tenho sempre a hipótese de dizer isto é meu, porque eu, na verdade, eu não tenho nenhum contrato com eles. Mas, normalmente, quando se trabalha há tempo inteiro numa empresa, há empresas que já são muito zelosas e fazem logo contrato, sem dizer, os vossos projetos são meus. E o ordenado que eu pago a um designer é tudo meu, porque é direito mas daquela empresa. Mas há outras que não são assim tão zelosas. E, portanto, eu, no meu caso, não tenho contrato feito. Só tenho verbal. Ou, não é? Portanto, para todos os efeitos há um direito de autor, que é o meu. E uh, Pelo menos eu entendo assim. E acho que não podemos uh, não podemos ceder isso, porque senão... <risos> Mas é uma grande discussão, Carradas que devia ser trabalhada. Porque isto é uma discussão muito... Aliás, isto saiu agora, no domingo, se não me engano, até porque isto eu trouxe o mesmo propósito para até discutir-se, discutir entre aspas. Porque a Célia Manses, que é designer da de Vistalé, que eu conheço bem, que foi também de, de, de, de, aluna daqui, uh, partilhou isto na, no Facebook. e eu, Isto, foi, se não me engano, foi no domingo ou no sábado. E eu, uh, olha que giro, isto é meu. Tipo, foi meu, reconhece aquilo que eu fiz, não é? Olha, obrigada, Célia, isto é meu, o que está na capa é meu. Tal e qual, assim, muitas amigas minhas e pessoas que eu conheço, e designers e deram parabéns e estás na capa, nhanhã, nhanhã, nhanhã, pronto, nós acabamos por não ter esse protagonismo, digamos assim, ou vaidade, <risos> não temos essa coisa. Mas depois a Jomazé, o comercial da Jomazé, o comentário que fez foi, e eu dou-me bem com eles, como eu digo, trabalho com eles há 14 anos, e o Carrada sabe que eu dou-me bem com eles. O comercial disse no Facebook, Estás de Parabéns cardos, mas a Jamazet também está, por ter uma peça numa publicação tão importante. Portanto, teve que fazer vínculo a, a essa situação. <risos> Enquanto que, se for uma peça de um lei ou de um cliente próprio, não diz nada. Ou seja, não há esse respeito de que, efetivamente, aquilo é de alguém. Eles, eles acabam por achar que é deles, porque eles é que fizeram, não é? Mas eles também fazem a é dos outros, que são projetos de, de, de marcas próprias, só que aí não podem dizer, por exemplo, Arfai ou a Vitra. É, a Vitra vai lá, está a começar a trabalhar com a Jamaze a Vitra. E a Vitra, por exemplo, não deixa que ninguém tire fotografias, que ninguém se há umas peças que são estragadas, que saem mal, tem que ser tudo destruído, Pronto, não dá espaço para que ninguém possa perceber que aquilo é feito ali, porque eles querem ser eles os, os produtores das peças deles, por assim dizer. E há marcas muito zelosas que fazem isso, há outras que não. E facilmente se diz, isto foi o que fiz. Mas de quando é para marcas grandes, as empresas não dizem, porque têm um respeito à marca, porque são grandes clientes e há um certo princípio. Mas com os designers não é isso. Especialmente se forem tidos como modelos, não é? Mas pronto. Mas é uma, é uma batalha. Nem percebem. Nem percebem. E não a ganhar com isto. Valorizando as azas. Criavam marca sobre marca. Exatamente. E claro, customizavam. Customização. E começavam a criar linhas um dentro por base o autor. Claro. E isso era uma diferença de um produto que tem do ponto de vista do mar e vista alegre. Ou é uma foto. Não, a vista alegre não é bom exemplo é bom. também. Não, também é bom. Não, são a Vista, a Vista de Alegre se calhar é o nosso melhor exemplo enquanto marca mas, sim, mas... em termos de respeito com o, com o designer não, não, não, esquece. Esquece. esquece, eles nem sequer põem os nomes dos designers sim. nas feiras são quando são convidados quando são... não, são, quando, são os convidados dos estrangeiros é sim Sim. É sim. É sim. Conseguimos, sim. Conseguimos, eles sim. pagam a designer estrangeiro fazem os projetos moram dois ou três anos a chegar, por exemplo, a coleção dos candeeiros que lançaram agora do... Foi apresentada em Frankfurt. Moraram dois anos e meio a fazer aquele projeto. Porque as coisas demoram, ainda mais em porcelana, etc. E os designers internos é que fizeram toda essa ponte, tudo. O designer de nome só mandou uns rabiscos e umas medidas, umas coisas até mal empolgadas. E eles é que tiveram que fazer a ponte toda e não aparece, é zero. Sim mas, é sim, mas já estamos nisto há muitos anos, não é? Há 20. <risos> Pelo menos eu já estou há 20. Dá, as pessoas dizem assim, ah, agora o é um design. O design ainda tem um grande percurso. E, e os designers, em particular, e pronto, é uma batalha. Não é batalha, mas é uma, é uma situação um poder, que. Um em que fazíamos um concurso anual. Um sim. Né? E em que uma das condições que tinha era é exatamente aparecer a informação de quem conhecia o, o design da claro. ah, peça. E as peças eram comercializadas. Sim, sim, sim, sim. mas foi algo que não teve... Não, inclusive, é por exemplo, o, de, o ter o um nome, por exemplo, na Jamazé, na não posso queixar porque nas feiras aparece sempre o designer, a equipa de designers que faz as coisas. Mas, por exemplo, não é só o ter o um nome, é mesmo a questão de verbalização das coisas. Porque um comercial numa empresa, quando tem uma peça destas e entra um cliente, um habitat, um outro qualquer, e diz assim, "Ah, isto é assim, mas eu, se quiser eu, a gente pode cortar o aro e fica uma peça mais bonita. E temos duas versões. Quando um comercial, que tem um designer, que trabalha com ele há não sei quantos anos, apresenta um produto diferenciado e diz isto a um cliente... É possível posso então, tomar isto. Exatamente. Quer dizer, tens ali uma ferramenta e uma customização. E, portanto, isto é muito difícil. Não, mas isto são pessoas que Vocês, se dizem um muito um, inteligentes. Quando diz um objeto, diz um conjunto de palavras novas. É? Sim. E eles não conhecem. Não conhecem. Não, não conhecem. E, e também não, não, não conhecem, não nem querem, querem conhecer é, é, é, é, é, é, a história sobre do projeto. Eles não falar sobre isto. Eles não conhecem a história do projeto. Eles não conseguem perceber essas coisas e não conseguem permitir. Portanto, não se sentem seguros. O que é que é seguro? É engraçado. E não há nada a dizer, é só. Pronto, isto por isso é que eu pus isto aqui. Foi só precisamente porque saiu agora e foi um projeto feito há não sei quanto tempo e, e pronto. E, e, e é assim que às vezes o sucesso das coisas vem mais à frente. Passado muito tempo a gente às vezes não pode querer que no ano as coisas sejam vendidas ou em dois anos. As coisas às vezes precisam de uma maturidade de 4, 5 anos para terem validade no, na, na, na, na rua, não é? Na, na, exatamente. Pronto. Isto é a minha empresa. E... E é assim. <risos>